Fala, fala galerinha. E é isso, pessoal. Eu sou o Roberto, sou mais um Elefante Literário e a gente trouxe aqui o Book Haul da Bienal do Livro. Vou começar pelo história da Galera Record, porque eu trouxe poucos livros de lá. Eu acho, aqui okay. aparentemente, até agora. O primeiro deles é o Monte da Princesa, de Larissa Srian, uma pessoa maravilhosa que a gente teve a oportunidade de conhecer lá. E ela inclusive assinou, assinou que eu digo autografou com o um desenho do de um elefante lindo. <risos> e outro livro foi esse aqui, Todo Mundo Merece Morrer, de Clarissa Wolff, que as pessoas achavam falando super bem. Né? Eu, eu não conheço ainda a autora Diz que ela tem um canal no YouTube, é isso? Aparentemente, não é? é só tá. que eu também não assisti ainda Vamos ver, vamos conhecer a autora Vamos conhecer a história que as pessoas estão só falando maravilhas No mesmo stand teve Você tem a vida inteira de Lucas Rocha A gente também conheceu Ele foi um fofo comigo, meu Deus Essa edição especificamente é de 9 A minha, ela teve um pequeno problema Durante a viagem, ela molhou Infelizmente eu vou ter que comprar outra Porém, ele também autografou o meu E foi um... Super maravilhoso, inclusive já adiantando todos os atores que a gente conheceu na Bienal, né? A gente falou um pouco mais Sim. detalhadamente, mais pra frente, mas foram maravilhosos com a gente. E além disso, teve Bel Rodrigues com 13 segundos. Esse livro ele passou boa parte da Bienal como mais vendido do stand e tá todo ah, mundo falando Ando super bem, eu estou super ansiosa pra ler. Você viu, tipo, as avaliações dele já? Sim. Não, aliás, não. São, tipo, Bell. fantásticas, óbvios. Pois é, Bel também autografou, ela tá, enfim, encontrou com a gente lá e outra fofa e eu tô realmente muito ansiosa pra começar a ler logo. Aliás, todos esses livros nacionais que a gente comprou. Todos, a gente quer começar a ler todos, Não né? vai ficar só não vai dar certo. O stand da Plataforma 21 era um stand que tinha livros em promoções muito boas, né? E alguns dos livros que eu comprei foram, primeiramente, esse aqui ó, Anatomia de um de Jen Bennett. Esse é um livro que está na minha wishlist faz muito tempo, não sei muito bem sobre o que fala, só que eu acho essa capa muito bonita, né? Não perdi a oportunidade de comprar la por 10 reais. Além desse, Crenshaw. Crenshaw, a fome da imaginação, de Catherine Applegate. Mas é um livro que parece que tem uma história que é curtinha, mas tipo, ao mesmo tempo bonitinha, né? E tem uma coisa de, de enfim, amigos imaginários e tudo mais. E outro livro que eu queria muito ler há muito tempo e achei num preço muito bom é Bunker, Diário da Agonia, de Kevin Brooks. Esse aqui é a V&R. também é um livro que eu não sei muita coisa, mas é tipo um, um, uma coisa de intenso, é né? É, Se né? eu não me engano, acho que é freak é, é, é, acho que é isso. Que você é gostou, mas você gostou? <risos> mas é isso, é o vencedor da carne de medal 2014. Não faço ideia do que é isso, mas é vencedor, então. Enfim, nossos últimos vídeos da é Bienal, a gente fez uma wish. E Geek Freak estava assistindo e ele mandou mensagem amiga. eu tenho aqui o Sol na Cabeça de Giovanni Martins É um livro que eu tô querendo muito ler também Porque acho que umas cinco pessoas me indicaram e, Enfim, é uma, uma vibe meio literatura de periferia É um cara que, assim, ele cresceu na favela e ele vai trazer Uns, uns contos, umas crônicas, não lembro com essa temática, então ele tem propriedade pra falar sobre o assunto, então eu tô mu muito curiosa pra conhecer e tô muito ansiosa pra ler muito obrigada, Victor Almeida, amei o seu mimo, amigo Arrasou muito. Outro stany que eu passei, não, não tinha ainda parado, na verdade, nesse estande mas tem livros muito bons que eu né, descobri, meio que reparei lá, que é a Faro Editorial. E o primeiro dos livros é esse aqui, O Homem de Lata, um livro que tava meio estilista e eu gostei muito, porque ele vai contar a história desses dois meninos, que eram, tipo, muito amigos na infância, essa amizade foi crescendo entre eles, né, se tornando algo mais. Só que aí, de repente, eles se separaram e muitos anos depois se encontram, só que eles estão com umas vidas diferentes e tal, umas coisas válidas umas assim. E, enfim, é um livro que me interessou bastante. E, além dele, é esse aqui, ó. Tudo que acontece aqui dentro, com essa capa maravilhosa do autor Júlio Hermann que, inclusive, também né, autografou o livro. E ele foi, tipo, super simpático, autor nacional, edição maravilhosa do livro. Super ilustrada e colorida, com as letras verdes e tudo mais. Enfim, é um livro que eu tô muito, muito com expectativas altas pra ler. Porque parece que tem uma mensagem muito bonita a se passar sobre o amor. Vou falar em mensagem bonita e história tocante. Bruna Miranda foi uma pessoa assim que ela foi muito assim recorrente nessa Benal muito pra bem, gente. Né? Ela não foi top, e Bruna foi top. Bruna é top, né? E aí ela tava, tava na casa dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, E ela comentou deste livrinho aqui, Céu Sem assim, Estrelas de Iris Figueiredo. E, gente, os comentários que eu ouvi, todos foram assim, muito positivos. Sério, Bruna ficou. É com... Essa história, essa história, essa história. E aí, eu, gente, não poderia deixar passar, né, porque, enfim, também é autora nacional. Acabei comprando lá na Copa das Letras, né, que é da seguinte. E ela autografou, inclusive, super simpática com a gente, que uma, tem até um carimbo aqui. Eu né? amo não sei esses carimbos pra mim, Mas esses carimbos foram sensacionais nesse Bienal. E ela também um amor com a gente, e, enfim, estou Aliás, eu comecei a ler ainda durante a Bienal, só que, enfim, corres, eu não consegui continuar, mas tá nas próximas leituras. Com certeza. Os dois últimos livros desse vídeo são livros que, enfim, todos estavam na minha, na minha lista muito tempo. Mas um deles é Snow Crash, de Neil Stephenson. Eu comprei ele na editora Aleph por uma promoção, ele estava R$19,90. É um livro que geralmente custa R$50,00, reais e nunca abaixa desse preço. Não sei porquê, mas ele é tipo clássico do cyberpunk mundial e tal, tem umas vibes. Aventureiras, uma letra pequeniníssima, que já tá me dando preguiça. Acabou de pegar o livro e já não quer ler. Mas aí é, vamos ver no que é que vai dar. Outro livro é um livro que as pessoas falaram muito bem Nossa, recentemente. Muito e é um livro bem, lindo. Muito bem, falaram muito bem. Não. Que é esse aqui, ó. Cronos, Viajantes no Tempo, da editora Darkseid. Tá inclusive no plástico. Vamos tirar pra gente conhecer essa edição. Maravilhosa, que a gente ainda não conhece. Que falou muito bem, né? Ele foi a Yara. Inclusive, legal. vídeos futuros, vocês verão ela falando bem. Olha esse aqui. Cara, ah, nunca tinha visto pessoalmente, ele é lindo, aveludado é tem uns, uns, Nossa. uns Nossa. brilhos, ó, dá pra Bom, ver, meninas. umas vibes, uma coisa. Arrasou, muito bonito. Dark Side, né? eles são escapichadice mas sempre... Uh, enfim, só, só elogio esse livro e tô amando querer ler. <risos> amando a expectativa. É isto, se vocês estranharam poucos livros é porque esse vídeo não acaba por aqui, de fato. A gente, né, pra não ficar um vídeo de 55 minutos. É, então fiquem ligados que domingo a gente vai soltar esse vídeo extra aí, com uma pitadinha, né, segunda parte desse book haul. Fiquem ligados, lembrando que os links de todos esses livros a gente vai colocar aqui embaixo, porque, enfim, a gente quer dividir também esse desejo com vocês, tá? Então, quem tiver afim de comprar, quiser ajudar o canal também. Deus convidado. E fiquem ligados em todas as redes sociais, né? Deixa seu like se você gostou, já manda pros amigos, se inscreve. E é isso. É isso. Valeu. Valeu. Não, só...